É completamente nefasto. A intenção daqueles que estão no poder simplesmente se manter no poder? Não precisa ir longe desse vídeo aqui. Temos o seguinte: 8 de janeiro, em depoimento, general elogia Lula e chama manifestantes de fanáticos. What? Esse é um dos caras onde as tias e tios do Bolsonaro depositaram toda a sua esperança. Não a esperança de um golpe, como chama a mídia podre, mas a esperança de que nossa eleição tivesse alguma conclusão razoável, que fosse simplesmente aceita por parte do eleitorado que achou que não foi bem conduzida, que acreditou que teríamos respostas para problemas apresentados durante essa eleição. E o que nós tivemos? Um grande tapa na cara. Tá certo? Então antes de lermos a notícia, uma grande forma de combatermos o coletivismo é através da livre iniciativa. Somos nós ajudando nós mesmos. E para isso, temos a 11ª rifa. Participe dela e concorra a mil reais no Pix, compre quatro rifas, Leve 5, tá bom? Tamo junto. Rumo aí às 100 rifas compradas para mais um sorteio. Então vamos à notícia aqui. O General Gustavo Henrique Dutra de Menezes, ex-chefe do Comando Militar do Planalto, revelou bastidores do governo Lula durante o 8 de janeiro. Segundo o militar, por telefone, o presidente ordenou a prisão imediata dos manifestantes que retornaram à ao acampamento em frente ao quartel-general do exército. Então, quem pensa que as forças armadas estão lá para defender a população, aqui tem um grandíssimo tapa na cara. Estão para defender seus próprios interesses. O que, que faz um general da vida? Que guerra Gustavo Henrique Dutra de Menezes batalhou para nos defender? Qual território ele defendeu da nossa nação? São pessoas que eu posso chamar aqui de é, inúteis. São pessoas que estão, nesse momento, vivendo no mais puro luxo. General Gustavo, queridos, não tem que se preocupar com seus boletos. Não tem que se preocupar com sua empresa ficando no vermelho. Ou o seu emprego sendo né, ali ameaçado. General Gustavo simplesmente não faz nada não trabalha, não faz nada que seja próspero para a nossa nação. Então o que nós temos, e eu mesmo acreditava nessas forças armadas, que ao menos fossem patriotas, toda essa esperança foi destruída, tá bom? Nunca imaginei falar com o presidente da república naquele momento, disse Dutra, durante a comissão parlamentar de inquérito dos atos antidemocráticos na Câmara Legislativa do Distrito Federal na quinta-feira. Dutra comandava o CMP na ocasião dos protestos. O presidente Lula, e eu tenho uma admiração pela inteligência emocional dele, diz que seria uma tragédia e falou para isolar a Praça dos Cristais e prender todo mundo no dia seguinte. É tropa, esse é o cara onde as tias e tios do Zap estavam depositando suas esperanças. Então, vamos ouvir aqui... Direto da boca do cara que nem sequer faz nada por ninguém. Do herói sem guerra. Ele fala com ele. E passou o telefone para o presidente. Para mim foi uma surpresa. Eu nunca imaginei falar com o um presidente da república naquele momento. E falei exatamente assim. Presidente, boa noite. Aqui é o general Dutra, comandante militar do Planalto. Ele falou, general, são criminosos. Tem que ser todos presos. Eu disse, uh, presidente... Ninguém tem dúvida disso, estamos todos indignados, serão presos. General, são criminosos, tem que ser todos presos. Presidente, estamos todos no mesmo passo, estamos todos indignados, iguais, serão presos. Presidente Lula, eu tenho uma admiração pela inteligência emocional dele. Isolamos a praça e aí acontece um fato é, interessante, porque havia em algumas pessoas um nível de fanatismo, um nível não entendo de transe que quando nós isolamos as praças e no vídeo que o senhor mostra, o primeiro vídeo que o senhor mostrou, dá para o senhor ver a linha de soldados que passou a noite toda lá isolando a praça. E quando nós isolamos as praças, deputado, os, os, as pessoas acharam que nós estávamos isolando a praça para protegê-los e foram dormir. Ok, primeiro eu ouvir aqui para que vocês possam ver sem corte. Agora vamos fazer um segundo react, onde eu vou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 São criminosos, tem que ser todos presos. Ok, qual foi o crime que eles cometeram? Ah, eles são terroristas. Tiveram... Alguma faca foi apreendida, algum canivete foi apreendido, são todos criminosos. Engraçado que a turma que está nas comunidades aterrorizando as pessoas não tem que ser presas, não é mesmo? Presidente, ninguém tem dúvida disso. Estamos todos indignados. Serão presos. General, são criminosos, tem que ser todos presos. Presidente, estamos todos no mesmo passo, estamos todos indignados iguais, serão presos. Presidente Lula, eu tenho uma admiração pela inteligência emocional dele. O cara tem admiração pelo Lula. Você consegue imaginar isso? Um general que chega lá no topo da hierarquia militar tem admiração por um cara que eu não estou chamando aqui de corrupto, de ladrão, não, porque quem sou eu para ir contra o Deus o ministro Alexandre de Moraes. Mas ter admiração por esse indivíduo? Admiração por alguém que fez a nossa Petrobras ter um trilhão de prejuízo e agora está querendo colocar o preço do combustível lá embaixo sem se importar se a empresa vai falir ou não? Esse é o cara por quem ele tem admiração? Isso daqui é mais do que um tapa na cara nossa. É a prova cabal de que ninguém... Ninguém, ninguém nesse coletivismo vai nos ajudar. Ninguém se importa com nossa nação, ninguém se importa com essas pessoas. Só que ele fica muito pior. Ele. Isolamos a praça e aí acontece um fato é, interessante. Um fato interessante, chama ele. Um fato interessante. Que havia em algumas pessoas um nível de fanatismo, um nível, não, não entendo, de transe.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 Fanatismo chama ele, fanatismo de pedir que a Constituição seja respeitada, que a nossa eleição fosse transparente, esse é o nível de um general. É de chorar, é de chorar, é uma coisa assim que quem está em transe é você, quem é fanático é você, quem está perdido é você, você pode tá estar na sua mansãozinha com todos os seus boletinhos pagos, fazendo churrasco, toda sexta, sábado e domingo, mas um dia a conta vai chegar para todos nós. E não é a população que vai trazer essa conta. Você vai ter que responder ao nosso Criador. E todos eles terão que responder. Essa é a última esperança que nós temos. A esperança de uma nação que simplesmente se vê abandonada por todos esses líderes. Então acabou. Não tem nenhuma instituição que sobrou nesse coletivismo. Eu não confio na polícia mais federal, como eu confiava no passado. Eu não confio nesses militares mais. E é isso que a gente tem para hoje. Um cara debochando de uma população que passou mais de um mês acampada, pedindo apenas que a eleição fosse bem tratada. E sim, cometeram um erro de invadir o Palácio do Planalto. Assim como a gente chamou aqui e tentou evitar que isso acontecesse. Tentou evitar que essas pessoas confiassem em vocês. Mas foi exatamente isso que aconteceu. É o momento mais triste que nós temos para todas as nossas Forças Armadas, para toda a nossa nação, e eu quero saber a opinião de vocês. Então, muito obrigado a quem está nos apoiando através da 11ª rifa. Também nos sigam no COS TV, estamos rumo a 400 seguidores lá. Conto com o apoio de vocês lá, o seu like vale o um dinheirinho e nossos vídeos não podem ser censurados lá, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.